Olá! Boa noite a todos! Olá! Boa noite! Hoje a gente vai ter uma nova live de HOF, da pós-graduação de harmonização orofacial do Nepuga. É, o nosso tema de hoje é Como se proteger juridicamente na harmonização orofacial, um tema bastante interessante para os cirurgiões e dentistas. Meu nome é Mariana, sou jornalista, vou dar início aqui com vocês nessa apresentação da live. Vou convidar os docentes que vão fazer a live aqui para vocês. Vou esperar vocês entrarem para a gente iniciar. E antes de eu convidar aqui a doutora Ana Carolina Puga, o doutor Diogo Branco e a doutora Yasmin, que vão ficar com vocês na live hoje, eu só queria dar uns recadinhos. Durante a semana, a gente tem divulgado nos stories um link para fazer o pré-cadastro para a live. E o que, que esse pré-cadastro significa? que se você faz o pré-cadastro ali, você consegue receber o certificado de participação nessa live. E esse certificado conta horas complementares, o que é muito legal para vocês que querem né, usar para bater as horas complementares na graduação, na pós-graduação e tudo mais. E, e na sexta-feira a gente já vai ter um novo link disponível, que é para a próxima live de HOF, não essa de hoje, que vai ser no dia 22 de junho, com o tema de lentes de contato. Então, esse é um recadinho importante, fiquem de olho no link que, eu vou que a gente disponibiliza nas redes para vocês conseguirem pegar os certificados, tá bom? Eu vou convidar agora a doutora Ana aqui. Vamos lá, enquanto vocês vão entrando... Certo aqui. Ana, convidando. Vocês estão me ouvindo? Está dando que a doutora Ana não está conseguindo participar. Vamos tentar chamá-la de novo aqui. Aceitar. Boa noite, boa noite. Agora foi, né? Foi. Ai, que bom! Graças a Deus, tá dando aqui, ó Que não tava conseguindo uhum. entrar também A minha internet também tá carregando uhum. tá é, Boa noite, pessoal Como estão? Muito legal, né? Então, muito obrigada, Mariana, por fazer essa abertura Estamos aqui mais uma vez é, Falando sobre harmonização orofacial Então vamos deixar aqui... Vamos abrir para as perguntas, depois para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas em relação a este tema uhum. é, Quero dar oi para todo mundo que está aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo que uhum. está entrando Mas eu vi que está a Gorete, Gorete fica aqui com a gente, tá? Gorete é advogada, trabalha com a gente, fica aqui que vai ser legal é, Tiago, eu vi que o Diogo já está aí, não estou conseguindo ver os comentários, ah, agora eu vi Luiz, Rafael, tem bastante gente presente. Tem. Alexia, tem bastante gente. Então, pessoal, assim, a gente tá falando sobre harmonização orofacial, porque é uma nova área que a gente tá trazendo para dentro do Nepulga, a gente logo, logo já vai ter, já estamos, né, com as matrículas abertas da pós-graduação em harmonização orofacial. É só para dentista? Eu recebo muito, muito essa pergunta. Bom, é uma, uma pós com procedimentos cirúrgicos Então a nossa pós ela vai focar bastante em procedimentos cirúrgicos Então essa pós ela tem como público-alvo os uhum. cirurgiões Sejam dentistas, cirurgiões plásticos uhum. Porque a gente vai ter muitas, muitas aulas e muitos procedimentos cirúrgicos durante a pós Logo, o biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro, o biólogo Que não faz procedimentos cirúrgicos Não pode atuar né, nesse procedimento Não posso impedir de fazer a pós Pode fazer após, porém, saiba que os procedimentos cirúrgicos são exclusivos dessas áreas, tá bom? Então, por enquanto, é isso que a gente tem né? como determinação dos nossos conselhos de classe. E se você tiver dúvida, você pode mandar uma pergunta para o seu conselho de classe. Por isso que eu sempre recomendo, você que é biomédico, faça após de biomedicina e estética, porque lá tem tudo que você biomédico pode fazer. Você é farmacêutico, a de saúde estética, que é a farmácia estética... Enfermeiro também, é a pós de enfermagem estética, saúde e estética, e assim, biologia, a gente abriu uma pós só para biólogos, de biologia estética. Então, cada posse, um segmento, tem, dentro desse segmento, tem o que cada profissional pode fazer. Porque eu não posso, com a minha responsabilidade, né, ensinar algo que você não pode fazer e depois você vai sair querendo fazer, e aí depois você vai falar, poxa. Né, quero fazer. Aí sai fazendo sem autorização do conselho, aí já viu, né? O conselho vai atrás de você. Então, você tem que fazer aquilo que o seu conselho permite, tá? Então, isso não quer dizer é, que seja um posicionamento a favor, contra, não é isso. Qualquer graduado pode fazer qualquer pós-graduação, porém, atuar só aquele que tem a sua habilitação. Mas vamos conversar, né, com o chamado doutor Diogo. E vamos chamar nossa convidada aqui hoje para falarmos sobre isso, porque ela é especialista em Direito, ela vai poder explicar também isso para vocês, uma das dúvidas. Então, boa noite para todos aqui, César Augusto, Mariana, vamos chamando eles? Vamos. Francine, Alexia. Obrigada, Alexia. Fiz a pós em Cuiabá, recomendo muito, ó. Um beijo para Cuiabá, né? Saudade de Cuiabá, gente. Mais de quatro anos que eu vou para Cuiabá. Quero ir para Cuiabá também. Doutora C. Domingues. Boa noite, boa noite. Boa noite, Diogo. Como está? Friozinho aí? Morrendo de frio aqui em São Paulo. Ah, e o Ribeirão Pretano em São Paulo vai passar frio mesmo, né? — Fala sério! — Por em Ribeirão Preto a gente não Meu usa, Meu Deus! Ribeirão né? Preto a gente não tem, não usa nada disso, né? A gente tem que aproveitar para usar quando faz um friozinho. — É. Olha só, gostaria de falar que a live de hoje está realmente imperdível. A doutora Yasmin é especialista em odontologia legal. e Eu costumo Ai. dizer que conhecer a odontologia legal é ter respaldo, né? Na nossa profissão. e Então ela vai trazer muitas dicas hoje, muito importantes... Sobre como ter o respaldo, tanto por parte do profissional Quanto por parte do paciente também Porque quando ele assina um termo, ele também está se respaldando Então tudo isso vai ser debatido hoje aqui Com dicas bem práticas E também vamos trazer para o nosso curso né, de harmonização orofacial e cirúrgica Então a doutora vai trazer as resoluções Que permitem que o cirurgião dentista faça essas cirurgias faciais E enfim, e vamos bater papo Vieram muitas dúvidas no meu Instagram, muitas E eu também tenho muitas dúvidas sobre esse tema Eu até falei para a doutora Yasmin que vai ser praticamente uma consultoria hoje Mas vamos Porque... aproveitar, né? Vamos tirar é, vamos aproveitar, é isso mesmo Eu acho que ela já está por aí, inclusive Posso, Eu vou chamar Ai, que... ela Vamos chamá-la. E aí, quem não é dentista, fique aqui também na live, porque vai aproveitar muito uhum. da sua área, seja você biomédico esteta, enfermeiro esteta, farmacêutico esteta, biólogo esteta, tem uns fisioterapeutas, né tem até médicos, né que é da área da estética e está aqui com a gente também hoje. Então, fiquem por aqui, tá? Boa Olá, prazer em conhecê-la, sim, pela prazer. internet, vamos conhecer pessoalmente ainda, né? Vamos, vamos sim. Ah, que bom estar aqui com a gente. Antes de tudo, obrigada pela tua presença, pela, pela indicação do, do Diogo também. Acho que é um ótimo tema, um tema que muitos têm dúvidas, até a gente que tá sempre na área, que a gente, de vez em quando, surge uma dúvida em relação a essa parte... Né? legal então é Sempre bom tem. esclarecer tem até Só advogado assistindo nossa live aqui tá e as maravilha não... <risos> trabalhamos <risos> todos juntos todos juntos <risos> isso aí então vamos dar é, eu falei com a doutora com você com a doutora Yasmin para a gente fazer um esquema mais organizado organizado né dessa live para ela primeiro ela falar se apresentar falar um pouco sobre a odontologia legal Muita gente nem sabe que essa é uma especialidade da odontologia, né? Assim, os leigos acham que o dentista só faz, enfim, limpeza, né? Aquilo que está acostumado a ver. Mas a odontologia legal é uma especialidade, então eu gostaria que ela falasse um pouco sobre o que é a odontologia legal, por que, que ela se apaixonou por essa área, a ponto de fazer uma especialização. Então eu queria que você começasse por aí, doutora Yasmin. Boa noite. Combinado. Tá todo mundo me escutando bem? Tudo certo? Tudo certinho. Então, vamos lá. Vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a doutora Yasmin, sou especialista em odontologia legal. né Eu atuo ainda alguns dias no consultório, ainda tendo, mas meu foco hoje é odontologia legal. Né? E muita gente, como eu, não teve odontologia legal na faculdade. Tá? Eu não tive, eu saí da faculdade sem saber o que era odonto legal. E aí, no decorrer do tempo, eu fui sabendo mais sobre isso, fui pesquisando e fui totalmente para essa área. O que aconteceu? Eu saí da faculdade, me assustei um pouco com a realidade, né? Eu vi que as coisas não eram muito bem como a gente pensa, é, os dentistas extrapolando um pouco, os pacientes também. É, os pacientes chegam hoje no consultório é, bastante armados em relação a processo, já chega falando. E aí, diante disso, eu fui procurar o que, que eu podia fazer, tanto para ajudar meus colegas, para me proteger nos atendimentos Qual a área aí que eu podia atuar? Foi aí que eu encontrei o Odonto Legal, né? E aí muita gente acha que a Odonto Legal atua só em perícia de morto, trabalha em ML, tudo. muita gente acha isso, mas não é isso, tá? Dentro da odonto legal, existem várias áreas que o cirurgião dentista pode atuar. Uma delas é a área de processo, né? Muita gente não sabe, mas o cirurgião dentista é odontologista, ele pode dar consultoria, pode falar em relação ao processo, ele pode redigir contrato, é, toda a documentação de um consultório, que é muito importante. Né, é, a gente precisa fazer as coisas trabalhar de maneira ética dentro da legislação dos, do seu conselho CFO, do CRO. Então, a ODONTO legal ela faz várias, vários, vários nichos e um deles é a parte de, dos processos, parte de documentação. E é isso que eu faço hoje. Eu foco na ODONTO legal. Atendo ainda, mas com foco totalmente na, na Odonto Legal E foi aí que eu comecei Foi com esse susto que eu tomei no mercado de trabalho né Os pacientes chegando armados, tudo é processo Tudo, aí ah, vou processar você E aí foi onde eu me encontrei na Odonto Legal realmente Muita gente não conhece A gente precisa espalhar um pouco aí é, Essa parte ética, essa parte legal da odontologia Trabalhar do, do jeito certo é, no meu caso, eu tive essa, essa disciplina na minha faculdade, uhum. mas é muito comum que os, os graduandos não deem muita bola para essa disciplina durante ou a graduação. Nem tem, né? Acho ou, que ou é uma matéria chata, ou é online vai... ali, alguma coisa Isso. assim. Isso. Tipo. Aí quando vai para a prática, que vê realmente a importância, né, doutora? E o, e o que o odontologista faz, né? Não é só trabalhar em perícia, não é só trabalhar com morto. Não é só trabalhar em ML, tem a parte legal também, parte jurídica, tudo isso, então, é uma segurança para o profissional. Uhum. É isso. É, eu acho que passa uma grande. É, é, então, uma grande responsabilidade, né? E você saber também lidar com todas essas questões de consultório, principalmente processos, né? E evitar os processos, saber como evitar os processos de forma legal, porque tem muitos. Que trabalham tanto no console, não só no console dentário, mas também. Na parte de clínicas de estética A gente Sim. vê que não tem TCI Não tem um contrato decente Não, não lida com no o momento, paciente não. É, não tem validação dos, dos produtos que usa Às vezes não tem nem aviso Às vezes não tem nem registro Não tem nota fiscal da substância. Então assim, tem gente que tá muito errado E aí na hora que dá uma intercorrência Dá um problema, uma complicação Que o, que o cliente vem, o paciente vem ele é processar, porque o sinal está totalmente assim, né? desprevenido em relação o... à documentação, desprotegido e os... mesmo. E os pacientes sabem que a gente não está preparado para processo. Eles sabem. Então, eles já chegam com essa intenção no consultório. Eles sabem que, no caso do cirurgião dentista, não está preparado. E eles pensam até em um jeito fácil de ganhar o dinheiro. Porque sabe que o dente vai perder não está preparado para o processo e vai processo é. mesmo. E tem aqueles pacientes que são caça-processo, né? Vai de, de, de profissional a profissional para poder arrumar um processo aqui, um processo ali, para viver disso, né? Então, tem Uma que estar bem prevenido. É isso mesmo. Tem que estar precavido, mas vamos lá. Doutora, eu, eu queria que você explicasse um pouco... Uh sobre as documentações então quais seriam assim as principais para um cirurgião-dentista ou para o profissional né de saúde para ter no consultório e também assim qual que é a diferença de termo de consentimento para prontuário que foi uma das dúvidas que eu recebi né é, a, a melhor coisa que o profissional tem que fazer é montar o prontuário né eu costumo falar que o prontuário é um conjunto de provas que a gente monta caso receba algum processo. Então, dentro do prontuário vai estar tudo que você precisa para sua defesa. Claro, um prontuário bem feito, né? Então, dentro do prontuário, o que, que é o prontuário? Né? O prontuário é um conjunto de documentos, é onde você de documentos concisos e ordenados. Que você coloca ali é, de todos os procedimentos que você fez naquele paciente. Então, cada paciente tem o seu prontuário, né? E, e uma dúvida que surgiu foi a diferença de termo de consentimento e prontuário, né? O termo de consentimento é um documento que faz parte do prontuário, né? Então, o prontuário é um conjunto de documentos. O que que tem no prontuário? Tem ficha cadastral, tem anamnese... Tem contrato, um documento muito importante, precisa ter contrato com os pacientes em qualquer procedimento Termo de consentimento, um termo por procedimento, outra dúvida que surgiu, não é um termo geral Cada procedimento tem um termo de consentimento específico, né? Inclusive na harmonização, eu costumo dizer que foto é muito importante no prontuário. Foto, não, tira foto tira a foto de quando o paciente chega, tira a foto depois, é um documento muito importante, né? Então, na harmonização, tem alguns documentos que eu passo para os meus colegas, que fazem para eles incluírem nos prontuários deles, que um é a foto, contrato, e tem outro documento também que você pode incluir, que é o termo de termo de satisfação do paciente. Um documento muito importante para você, você que faz a harmonização colocar no seu prontuário o termo de satisfação do tratamento do paciente, assinado próprio punho pelo paciente. Então, o prontuário engloba todos esses documentos, né? Então, a diferença é isso. Esse, o jogo desses documentos forma o seu prontuário. Se tiver um prontuário completo, um prontuário... Bem montado, com todo é, exame complementar, anamnese, ficha foto, é, ficha de evolução, tudo que você tiver de documento para compor o seu prontuário ajuda, vai te ajudar muito, um prontuário bem feito, a gente reúne provas, ajuda demais. Essas fotos podem ser fotos pelo celular mesmo, ou tem que estar impresso, como que é isso? Pode! Não, não, pode deixar no seu arquivo lá, na nuvem, no drive Pode deixar lá. do jeito que você guardar ali, pode ser Não precisa imprimir, não É, a pode salvar, que tira com o celular ah. E deixar numa pastinha do, do paciente, uma pasta online, pode. né? Pode, pode sim, pode sim Faz uma, uma pastinha ali e guarda a foto do seu paciente Antes e depois do tratamento E esse prontuário, ele pode ser digital ele tem que ser impresso? Desculpa, pode. Diogo, vocês se pergunta Pode ser digital, tá? Hoje a gente tem os prontuários digitais, só que eles precisam estar dentro dos, pra... dos padrões também. Se você usar prontuário digital, você sempre precisa se atualizar. Sempre é, gerou um software novo, você vai lá e se atualiza. Não pode ir ficando para trás também. Precisa sempre estar se atualizando. E com você a assinatura... É, e o TCI, assim como o, o contrato, tem que ter, eu tenho muita satisfação com o que você disse, a assinatura do paciente, o próprio punho. Esses aí, eles são punho. impressos, é o paciente e assina, próprio. depois você escaneia e põe na nuvem, isso? Pode digitalizar e colocar na nuvem, abrir uma pastinha ah. para o prontuário daquele paciente, mas sempre a próprio punho. Certo. Pode. Não, é, eu só ia fazer um comentário que... Quem é que trabalha com harmonização sabe que os pacientes às vezes acostumam com o procedimento que foi feito E depois de um tempo acha que o efeito já saiu Que, por é. exemplo, fez um preenchimento de mandíbula Aí passa um mês e ele fala, "Doutor, eu acho que já saiu Então a foto é muito é, importante nesses falta. momentos também Para a gente mostrar, exatamente. olha aqui, tá pra vendo? você mostrar para o paciente que realmente teve o resultado Sim, exatamente, exatamente. E qual é, vou, que é o prazo, assim, para aquele, satisf... aquele termo de Desculpa. aquele termo de satisfação? A gente dá para o paciente assinar logo que ele terminou de fazer a sessão ou tem um tempo? No caso da harmonização, na harmonização você pode dar no retorno, porque no retorno. na primeira no retorno é porque na primeira consulta você faz o procedimento, né? Aí manda o paciente para casa. Tem às vezes na harmonização tem alguns procedimentos que que dá edema, todas essas coisas pode ser no retorno. No retorno tempo. Pode falar, Diogo. Desculpa aí. Eu queria perguntar sobre o WhatsApp. É uma das dúvidas, inclusive, que tem também que enviaram. Se o WhatsApp serve como prova. Por exemplo, as conversas com o paciente. Isso serve como prova? serve tudo que você tiver de prova, você anexa no prontuário. A prontuário, assim, a deixa anexado na nuvem. Conversa de WhatsApp é até melhor do que ligação. Porque ligação o paciente vai falar, não, você não me falou isso. Né? E como que você vai provar? É até melhor a conversa do WhatsApp. Vale sim, uma boa prova. E já que o doutor Diogo falou da conversa do WhatsApp, essa conversa do WhatsApp, eu acho que isso é uma dúvida importante também que as pessoas... Sempre tem. Essa conversa do WhatsApp é do doutor com o paciente ou o secretário com o paciente? Isso é muito importante no meu ponto de vista. Pode ser da, da, do WhatsApp da clínica, mas o doutor tem que falar que é o doutor que está falando, né? Se identifique. Oi, aqui é o doutor tal, como você está? Aconteceu alguma coisa? Fale que é o doutor, né? Tenha essa preocupação de quem está fazendo tal procedimento. Fala que é o doutor, é importante. a melhor coisa, é importante. É porque aquela coisa, ah, mandou a secretária entrar em contato com o paciente, a secretária que passou a recomendação, isso não dá certo, né? Não, fala o doutor direto, é bom ter essa relação de paciente, dentista, melhor você que fez o procedimento mesmo falar. Isso aí. Diogo? É, eu ia falar sobre isso, sobre... Eu acho legal o paciente ter o contato também do do profissional que fez o procedimento, justamente uhum. para manter uma boa relação, né? Porque eu acho que você ter uma boa relação uhum. com o paciente também evita processos <risos> na harmonização, né? Exato. É, uma exato. vez eu li ter sobre isso que isso. Eu... Com... Que... Pode falar. É <risos> Não, é que eu não sei se é a minha câmera que está travando tá... Mas pode falar, gente, desculpa Acho que é a minha, minha internet que está Eu acho que a sua câmera está travando um pouco é... e, Doutora, sobre a questão da... das intercorrências agora Entrando um pouco na questão da intercorrência é... Como que você avalia... Se foi uma questão de falta de cuidados do paciente ou do profissional Você tem como saber sobre a responsabilidade por aquilo, é... entendeu? Sim, é, isso é uma questão muito importante, né? Tem a diferença, é uma, uma coisa que precisa estar o um conceito bem esclarecido da diferença entre intercorrência... E complicação, né? Intercorrência acontece durante o procedimento, né? Ali na hora, é, durante a consulta, isso é intercorrência, tá? complicação pós-operatória é a partir do momento que o paciente sai do seu consultório e acontece alguma coisa com ele, acontece uma complicação. Em relação à, à responsabilidade de intercorrência, se o dentista, se o profissional... Faz aquele procedimento, digamos que na teoria ele tem que estar apto para fazer aquilo, né? E na intercorrência ele precisa estar apto para resolver também, né? Os profissionais sim, sim. da harmonização eu sei que vocês estudam muito, são super preparados para resolver as intercorrências, né? Então a responsabilidade de resolver isso no momento do procedimento é do dentista, se saiu do consultório. É, e acontecer alguma coisa, aí já é complicação pós-procedimento, tá? E aí precisa ser avaliado se foi o paciente que não cumpriu as recomendações, tudo isso, mas em relação à intercorrência, o profissional precisa estar apto para resolver durante o procedimento. E é importante ter no termo também os riscos, né? Que Todos os riscos possíveis do, do, do procedimento que hum. vai ser feito. No meu Isso. consultório, nós damos, né, o, o termo de consentimento e lá tem todo todos os riscos, inclusive necrose, amaurose, Isso. que é cegueira, tem tudo. Tem paciente Isso. que até meio que se assusta assim, sabe? Mas a gente fala para eles, olha, é como se fosse bula de remédio, tem que ter Isso. tudo. Você às vezes vai tomar uma madipirona, pode ter um problema seríssimo, né? Tem que ter na, na tem que ter na bula. Então, tem que ter também no termo de consentimento. Todos os riscos, desde os mais simples até os mais graves, não é isso? Isso. é, Na verdade, a função do termo de consentimento livre esclarecido, do TCLE, é informar o paciente riscos e benefícios de cada procedimento, tá? Então, riscos hum. precisa estar lá no termo de consentimento. E o paciente precisa assinar antes de começar o procedimento. Então, no momento que ele hum. vai fazer o procedimento, ele precisa saber tudo que pode acontecer quais os riscos que ele tá ele vai sofrer ali aí ele decide se ele vai fazer ou não mas os riscos é uma coisa que tem que estar tá prescrita ali é. escolher. igual uma cirurgia oftalmológica né tem lá o risco de você ficar cega e exatamente de fazer né todo mundo assina ali Ué, exatamente é o é. risco da cirurgia é o risco do procedimento e o paciente exatamente. tem que estar informado né então para isso, o TCLE precisa ter toda a informação daquele procedimento para o paciente. É isso mesmo. É, sobre o Esse termo ainda, surgia, no meu né? consultório também, eu, é, a assinatura do paciente, é, nos termos que eu tinha no consultório antigamente, eles assinavam só faziam uma, uma rúbrica, assim, sabe? E depois eu mudei e coloquei assim, coloque o seu nome por extenso e abaixo assine, porque... Eu ficava sem saber de quem era o termo Depois com aquele monte de ficha, um monte de paciente Aquelas assinaturas não sabia de quem era quem Como que acontece é. no caso Para eu conseguir provar assim De quem é aquela assinatura? Tem... Vocês conseguem mandar para alguém avaliar A assinatura para ver se é daquele paciente? Isso acontece muito Quando o paciente chega no consultório E fala que não, ele não assinou aquilo né? Não é sua assinatura uhum. Não é minha, não foi eu que assinei então, hoje existe, sim, uma perícia para isso, para provar que realmente aquela assinatura é daquele paciente. Chama perícia grafotécnica, né? O Brasil tem vários profissionais super renomados para fazer isso. Então, sim, tem como provar que realmente aquela assinatura é de tal paciente. Legal. É isso? Muito bom. Só uma dúvida que surgiu também, né, sua? Sim. Sim. <risos> Pode falar, doutora Ana. Não, tô, tô, pode. Não, eu ia só comentar que, às vezes, para assim, evitar que isso aconteça, além de você pedir para o paciente, assinar, escrever o nome dele por extenso, peço para ele assinar conforme o documento de identidade. assim igual o do documento. Peço para a sua secretária checar. Porque daí tá certo, né? você tipo assim, vai falar, pro... ah, não fio que assinei. Tá igual, assina igual se assina um documento de identidade, porque daí. Fica mais, mais é, seguro, né? Eu penso dá assim, um que tempo, a rúbrica né? realmente... Você é. pode, A pessoa, dentro de qualquer rabisco, ele fala a minha rúbrica aqui. E não é, né? Não, dá um tempo para o seu paciente ler também. Fica ali hum. na sala, quando é. ele estiver lendo. Fala que você está aberto a qualquer pergunta. Não se, não se surgir é ali boa. no meio do... Que ele estiver lendo o TCLE, fica ali com ele, espera ele assinar e você leva ele para fazer o procedimento E uma coisa que eu faço assim de praxe desde lá da, da corporal em Sertãozinho É quando eu dou, dou toda a documentação para o paciente assinar Mas quando eu dou as recomendações pós procedimentos Eu, dou ela, eu falo e eu dou por escrito para ele levar essas, essas recomendações ou é. seja, tem gente que está tão nervosa pós procedimento que você fala das recomendações ela, e o pessoal não se lembra depois Chega em casa, faz tudo o contrário, ah, falou que é pra, ela falou de gelo, de gelo, ah, acho que é para pôr gelo e você fala, não, não põe gelo, então a gente dá por escrito porque as pessoas tá, às vezes estão tá nervosas mesmo Tem gente que fica muito é. nervosa e aí começa a tá aliar ah, mas você mandou pôr gelo Não, lê, não, não, não colocar gelo nas primeiras tantas horas, então assim tem que né às vezes usar desses desses recursos porque pode paciente. colocar até ali uma caixinha escrito que foi entregue naquele tal dia naquele horário todo é, tipo, um, é, tipo deixar um protocolo de que ele recebeu né que ele recebeu as orientações também. por escrito tudo exato dá para incluir tudo isso tudo que a gente conseguir de documentação para colocar dentro do prontuário é um ponto para o cirurgião dentista é tudo que a gente conseguir, é ótimo. E lembrando, né, que assim, hoje a gente tá falando de sejão dentista, mas todos os profissionais que trabalham com harmonização biomédicos, estéticos, farmacêuticos, estéticos enfermeiros, estéticos, biólogos, podem e devem ter essa documentação facial, corporal de todos os procedimentos que estão fazendo. Então isso não é exclusivo tá. só do odonto. O odonto já, cuida, já usa tudo isso lá de trás, Sim. desde quando começa a trabalhar né fazer aí os procedimentos com os dentes com né, cárie, ca... desmacário acho que né? tudo Isso, tem, tem registrado é que a estética quando começou não um tem para cá então as pessoas foram se se adaptando às exigências dessa prática né exatamente estão perguntando aqui quanto tempo esses termos de consentimento são válidos é, na gera... No na geral, né? Os documentos, o prontuário, ele vale. Você tem... é a mesma coisa que a gente fala da guarda do prontuário, né? Quanto tempo tem que guardar esse prontuário? Por quanto tempo isso vale, né? Então é... a gente sempre fala que a documentação vale tem que ser guardada. Ela vale por 20 anos após o último registro. É a mesma coisa que você é a mesma coisa da guarda. Você precisa guardar a documentação. 20 anos após o último registro, o paciente passa com você lá, passou, concluiu o tratamento. Se depois de 10 anos ele voltou com você, e começa a contar do zero o prazo, tá? Então é a mesma coisa da guarda, você precisa guardar tudo isso por 20 anos após o último registro do paciente. Teve uma pergunta mais para cima que o pessoal perguntou se tem que ter algum detalhe na foto provando de onde e quando ela foi tirada. Não, não precisa específico. A foto só você coloca data, tudo isso. Uma, uma coisa importante da foto é que você precisa, para tirar as fotos, você precisa de um termo de autorização e sessão de imagem, tá? Para tirar qualquer foto do paciente. Termo de autorização e sessão de imagem. Então, quando você dá esse termo para o paciente, ele já está ciente que, ele, que vai ser tirado fotos dele você pode usar essas fotos com esse termo, né? E, só que não precisa de, de quando foi tirado, aonde, nada disso. Só esse termo já, já vale. Doutora, esse, é, que... é, se eu for tirar uma foto para. sem divulgar, sem intenção de divulgação em redes sociais, eu também tenho que ter esse termo, então, assinado. Precisa, precisa. Mesmo hum. se você for só para colocar no seu prontuário Termo de autorização Entendi. e sessão de imagem Ele está autorizando e cedendo a imagem dele para você Olha, entrou a gente é. lá do Paraguai hum. assistindo a gente, hein? Olha só, vamos dar um beijo para o Paraguai hum. Vamos levar nossos hum. cursos aí para o Paraguai, tá, Ju? Hum. Vamos aí Doutora, é, falando sobre fotos, aproveitando o gancho Uh, eu queria que você falasse um pouco Porque hoje em dia a gente vive de marketing digital, né? não tem como A uh, maioria dos meus pacientes, se não todos, acho que até todos Vêm através do meu Instagram E quando eu posto fotos de antes e depois Bomba de gente querendo saber do procedimento Querendo agendar um, um, uma consulta comigo Então isso é muito válido para nós essas fotos de antes e depois Mas eu já fiquei sabendo que não pode colocar antes e depois na legenda, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre sobre as regras De como postar uma foto de antes e depois uh, Sem ter nenhum problema quanto a isso É essa, Esse tema antes e depois é uma coisa recente, né? É, a resolução que fala disso do CFO é a 196 de 2019, né? Que é onde o CFO autoriza as selfies com o paciente e a divulgação dos casos, né? Só que dentro dessa resolução ele não fala o termo antes e depois, né? Ele diz o termo diagnóstico e conclusão do tratamento. Então, é... Quando você for postar, é legal você colocar a legendinha lá na foto, não usar o termo antes e depois, e usa o termo diagnóstico e conclusão do caso, conclusão do tratamento, usa esse termo, tá? E o que tem, precisa fazer, né? Dentro dessa resolução tem alguns pontos específicos que precisam é, ser seguidos, né? O CRO, ele autorizou, mas ele não autorizou tudo também, né? Então, o que, que ele diz na resolução? Que você pode sim postar, usa o termo diagnóstico e tratamento, e na sua foto que você foi postar, precisa ter o nome do cirurgião dentista que fez o caso e o número de CRO. Coloca o seu logo, como você costuma fazer mesmo, só que na foto precisa ter nome do cirurgião dentista e o CRO. E na legenda, você sempre lembra que o resultado é individual, que para não se comparar, faz aquela... Aquele textinho e foto e o termo também de autorização e sessão de imagem para isso tá? Então você pode sim postar, só que não pode usar o termo antes e depois Precisa ser diagnóstico e conclusão do caso E para postar, nome do cirurgião dentista que fez e o número do CRO na foto uhum. Essas são as, as especificidades assim, que o CRO, que o CFO colocou para a gente postar é, isso eu, eu acho que eu, eu quase não vejo As pessoas fazendo isso, pelo menos por enquanto É, eu quase não vejo né? também <risos> É, mas, mas é, é, uma coisa si para a risca uhum. É desse jeito É, tá certo É, é fazer certinho Sobre a, ô, Doutora, so, é, como nós estamos é, Com esse curso agora, né De harmonização orofacial E cirúrgica é, eu, e a ementa do curso, assim, o conteúdo programático, ele está muito voltado para cirurgias, né? Que é um grande diferencial desse curso para cirurgiões dentistas, uhum. né? É, como a doutora Ana falou também, né? É, quem vai poder fazer na prática depois vão ser os dentistas e médicos. Eu queria que você falasse um pouco sobre as resoluções do CFO. Primeiro a resolução que que regulamentou a harmonização orofacial para os dentistas e depois aquela que fala especificamente sobre as cirurgias. A primeira resolução da harmonização que regulamenta isso é a 198 de, de, 2019, de janeiro de 2019, que é a resolução que reconhece a harmonização como uma especialidade odontológica. Né? E nessa mesma resolução, está lá descrito os procedimentos que o especialista em harmonização pode fazer, tá incluindo bichectomia, é, incluindo injetáveis, também falam um poucos na, na resolução, é, botoxina botulínica, uso de preenchedores, tudo fala nessa resolução. Depois saiu outra resolução, que foi a 230 de 2020, que ela complementa a 198. Ela fala o que o cirurgião dentista não pode fazer, Dá alguns limites para o profissional, né? E específico nessa resolução de 230 de 2020 Ele fala sobre os procedimentos cirúrgicos na harmonização facial Então ele veda alguns procedimentos é Alectomia, a blefaroplastia, a rinoplastia Alguns procedimentos que os cirurgiões os dentistas têm passado um pouco dos limites é, E aí ela vem para dar uma acalmada e dar... Fazer uma vedação ali dos procedimentos que o cirurgião não pode fazer Mas é a resolução 198 de 2019 e a 230 de 2020 Que regulamenta ali o que você pode e o que você não pode fazer Que no caso o especialista em harmonização pode e não pode fazer então, essas duas É, no nosso, main, é no nosso, main, nosso, nosso programa de, de pós da ROP Nós colocamos aqui, acho que o doutor o Diogo caiu na nossa emenda de pós da ROF, nosso programa, nós colocamos aqui todos os procedimentos De acordo com é, as, as, as, é, as, resoluções, as resoluções do Conselho Federal de Odontologia né? Então eu comecei a pesquisar, o doutor Diogo veio, contribuiu também bastante A gente está assim, alinhando e trazendo sim procedimentos cirúrgicos, né? é. procedimentos questionáveis né, onde não tem posicionamento ainda do conselho e também não tem proibição, porque se o não está cirurgião... tá proibido na resolução. Isso, <risos> subentende que está permitido. E até porque, né, doutora Yasmin, é o cirurgião o dentista, ele tem todo o um conhecimento cirúrgico. Então, ele é Exatamente. o cirurgião. Então ele tem conhecimento na região de face para poder realizar tais procedimentos. A gente defende. Isso, e a gente vai estar ao lado dos dentistas nessa, né, nessas lutas em relação a procedimentos Que talvez o conselho entenda como, ah, não pode, mas não tem uma explicação, não tem uma fundamentação Não tem uma base né, que justifique, é só porque Exatamente. tem medo, às vezes, de alguma outra classe Em relação a, ah, vai implicar com a gente, vai querer... Né, é, é, é, arrumar briga conosco e, e aí acaba proibindo para os profissionais, e não é bem por aí. A gente tem que ter uma boa, a gente tem que ter assim, uma boa fundamentação, não pode, mas por quê? Porque né? que não pode, né? Tá na resolução, não tá, o que que tá escrito ali? E os profissionais especialistas em harmonização, é, os dentistas, eles têm todo o conhecimento para fazer tais procedimentos, né? musculatura, inervação, tecido facial, conhecimento é completo para fazer os procedimentos. Sim, é um curso bem avançado que tem assim, Exato. nossa, é um estudo muito né, complexo da face do paciente, procedimentos cirúrgicos, então realmente não tem coisas que o conselho não é porque não o pessoal que está lá né fazendo as soluções não entendem da é, dos procedimentos estéticos é comum, tá? Às vezes a pessoa tá lá, ela entende de outras questões, mas não sabe ainda como funcionam todos os procedimentos estéticos e proíbe só por medo. Ah, vamos proibir porque Exatamente. é melhor assim, né? E não viu lá do cirurgião dentista, do profissional, que tá ali capacitado, tem conhecimento tem é, segurança, sabe resolver as complicações quando surgir, as intercorrências, complicações, enfim, é um profissional preparado. E lembrando, né, gente, para poder ir para procedimentos assim, com este nível de risco, tem que estar muito bem preparado. Quer dizer, todos os procedimentos da harmonização facial, assim como todos os procedimentos estéticos, o, o profissional, seja qual for a sua classe, tem que estar muito bem preparado porque não é só a tua profissão é a vida é, é né o paciente que está ali confiando no seu procedimento no seu tratamento e aí de repente você não está preparado então prepare-se por isso que a gente está com a pós né doutor Diogo voltou Oi, gente tá nos ouvindo é eu tô no hotel e não está muito bom certo caiu é, caiu voltou tá tudo bem Acho que tá travando um pouquinho É, Agora -se. tá um pouquinho, pra... né? é. Pode ser? Pode, lógico. Vamos lá, então com tempo. Então vamos lá. Uh... Enquanto isso, o Diogo tá travando um pouquinho. Tem aí o site do curso de Hoff da harmonização facial do Nepuga para quem quiser. Vai estar também no nosso, na nossa bio, né Mariana? Tá, a gente tá colando o link aqui também nos comentários Se alguém quiser é, seguir o link já E... Uhum. Deixa eu colocar aqui Caiu de novo, gente A gente não vai saber qual é a pergunta do doutor Diogo <risos> Mas Ele enquanto isso... Tinha várias Vamos lá O é, que, que você... Se alguém tiver pergunta, pergunta aqui pra gente, olha Se aqui tinha suas me perguntas. passado algumas perguntas que o pessoal mandou para ele Deixa eu pegar aqui para eu já responder Aham, uhum, aí, isso Eu tive é algumas perguntas aí. no meu perfil também Mas era mais sobre isso, sobre é, a responsabilidade Sobre a, é, essa questão de a secretária passar informações Ou o doutor, então a gente já respondeu uhum. É... Aqui, ó, tem uma pergunta legal é, que fizeram para o doutor Diogo de como funciona o seguro de responsabilidade. Tá, pode começar. É isso mesmo. Pode, pode, pode Yasmin. pode. Desculpa. Não, eu ia começar é, nas perguntas que você me mandou. Você me mandou algumas? Pode, pode. <risos> Qual coisa você manda para a gente pelo, pelo WhatsApp, a Mariana está com dela, eu estou com o meu outro número, a gente é, lê para você se cair a tua internet, tá? Eu ia responder essa pergunta sobre como funciona o seguro de responsabilidade. O pessoal perguntou, mandou no Instagram dele. Tá? Existe muito hoje em dia, né? Esse seguro, o pessoal está vendendo. E aí teve uma pergunta que foi justamente isso: como funciona esse seguro, né? Então, basicamente, uhum. o seguro de responsabilidade, ele é totalmente financeiro, tá? A base dele. Então, o que, que ele faz? Né? Você, no geral, você tem um reembolso. De tudo que você gasta no, em relação a processos com aquele paciente né? Então você precisa ver qual, a sua pólice no seguro O que está que incluso, o que, que não está Mas esse seguro é voltado totalmente para atividade profissional E as ações geradas por, por aquela atuação profissional né? Então dentro desse seguro, caso você tenha algum processo Ele cobre com toda a parte financeira Com toda... As despesas que você tiver durante esse processo Ele cobre honorários de advogados Cobre alguma perícia se precisar Cobre alguma indenização, né? Então, para o pessoal da harmonização dos procedimentos estéticos Talvez seja interessante você procurar sobre isso Tem, Às vezes um gasto que a gente não está esperando Então o seguro-responsabilidade é para isso É para a parte financeira o seu seguro vai cobrar as suas... É, vai cobrir as suas despesas. É. Isso é importante. É. É muito bom. É, o pessoal que faz a harmonização é procedimento estético, seguro, se puder. É... Tem um... O Jogo tá mandando no WhatsApp pra gente porque ele tá com Wi-Fi ruim perguntando sobre as intercorrências. Até onde vai a responsabilidade do profissional ou do paciente? É, é... É a mesma coisa que eu falei, a diferença de intercorrência e de complicação, né? É, intercorrência é o que acontece durante o procedimento. O profissional que tá fazendo tal procedimento, ele precisa estar apto a resolver aquilo, né? Então, responsabilidade é na intercorrência é do cirurgião dentista. Complicação, aí é outra coisa. Se o paciente seguiu suas orientações pós-operatórias, é, tem que ver o que aconteceu ali que, que saiu do, do que era para ter ocorrido ali, que saiu do caminho Mas em relação à intercorrência, o profissional precisa estar apto para resolver aquilo Eu então, tenho eu uma pergunta, muito... uma pergunta que acho que pode ser assim, de interesse de todo mundo Geralmente, né eu vou te falar porque eu estou anos na área e eu sei um pouco como, como funciona a cabeça de advogado ah, você é dentista? Você é então vamos lá. É, geralmente, é, nesses anos, 18 anos na área, né? 12 anos com a Biomedicina Estética. Mas hum, se tem uma intercorrência que é dentro do consultório... Eu sempre falo isso, gente, durante o procedimento não é complicação, é intercorrência. É, complicação é, é pós-procedimento, isso eu sempre sei nas minhas aulas. Quem teve aula comigo se lembra disso. A complicação é pós-procedimento. E tudo bem, o paciente teve uma complicação, daí 24 horas, 48 horas, às vezes daí uma semana, né? As famosas ETIPs, aí umas complicações tardias. Ele volta, vai, ter, vai, ter, vai ser feito toda uma análise, né? Mas você sabe que geralmente tem muitos advogados, não estou falando de mim, estou falando de muitos, muitos casos que eu soube de biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, que o advogado. Sempre vai ter parte do paciente, quando tá te defendendo eu, eu fala, Ah, não, é porque vocês... E aí coloca um medo no profissional, gente E aí você acha que você tem que fazer, sair fazendo acordo com tudo E porque tudo vai o processo vai ser ganho, que o paciente sempre vai ter razão E aí o pessoal não é muito preparado, né, minhas. Assim, aí o pessoal Sim. fica todo nervoso E aí não tem a documentação, pior, o advogado também Olha, você não tem o TCI, você não tem o prontuário Isso aqui tá errado, isso tá errado então Mexe mais aquele coloca medo... medo do que segurança no cliente. Quem está pagando o uhum. advogado é o doutor, né? E aí uhum. você vê isso também? Como que é a tua... Não, com certeza. Eu sou dentista, certo? Não uhum. sou advogada. Mas é isso que acontece, né? Coloca medo no profissional, acha que vai perder, é, fala que não tem isso, não tem aquilo... Então aí entra a parte de documentação, precisa estar preparado para isso Não é simplesmente, ah ficou com medo, tem uma questão também de devolver dinheiro para o paciente Se o paciente pode pedir esse dinheiro, se devolve não devolve, o que, que você faz Mas pode processar? Pode, você tem que estar preparada para isso, para se defender Todo mundo pode processar, todo mundo, o processo livre no Brasil você pode, pode processar. Posso processar a Mariana que tá usando esse batom que eu não gostei. Pode. Isso Exatamente. é normal no Brasil. Agora, pode se vai ganhar nada. o processo, não quer dizer nada, né? Aí, Aí é são outra outras coisas, coisa. né? Tem, é, tem que provar. Tudo que tá falando, o paciente tem que provar. Aí você mostra a sua e os pacientes mostram o dele. Entendeu? E você, como perita, deixa eu te falar uma pergunta que assim é um pouco é interessante, né? Tem uma dúvida que eu tenho. Você, como perita dentro da odontologia... Né? Você fez direito legal é, Desculpa, o legal Direito legal é contraditória. Né? É redundante Você fez o legal Aí você pode ser perita Num caso de processo Contra um outro profissional, por exemplo Ah, estou sendo processada Por alguma coisa né? Uma harmonização que não deu certo Você pode ser minha perita Eu posso te contratar como perita Deste caso, como funciona isso ou não Só perito pela justiça Que é válido — Então, no caso de perito, quem nomeia o perito é o juiz, né? Ah. Se você me contratar para trabalhar para você, você vai me contratar como assistente técnico. Eu uhum. você é o perito. O perito, quem nomeia é o juiz. — Ah, sim. Eu fui o juiz que nomeia o perito. Isso, e aí perito você entra, com entra como assistente técnica na causa a favor da, do, do profissional para ver se aquele, se aquele perito está falando com o diz Isso. e também... Para defender o teu... Exatamente, aí eu crio perguntas, vou criar é, toda uma questão ali para defender aquele dentista, mas não o perito O perito, quem vai nomear é o juiz Eu vou trabalhar como assistente técnico Mas já é, é muito bom, né? Porque você Sim, lá, é... Sim exatamente na, na, Nos processos, quando tem um processo por complicação... Ou até por intercorrência durante o procedimento, tudo É importante ter um assistente técnico para acompanhar o caso Porque nem sempre o advogado que está defendendo Ele tem o conhecimento que deveria ter para defender E às vezes não faz as perguntas que deveriam ser feitas E é uma coisa que a gente pega que pode ser muito importante ali Ajuda no caso, faz uma pergunta bem específica Então é, é essencial muito interessante essa área, gostei. Olha, <risos> adorei. Nossa, eu tava pensando em fazer direito, mas olha... Faz aqui. o dono legal. O dono legal é bacana. Gostei, eu gosto de defender as coisas. Porque, assim, é legal. É, é, eu brigo é até com os meus advogados, minhas, minhas advogadas que me aguentam, coitadas. Né? Já sabe, como funciona. <risos> Eu fico lá, eu fico a juíza, né? Tipo, hoje eu já, eu já dei uma de. Fiz umas perguntas aí, né, Mari? Fiquei <risos> As mil perguntas, mas que legal. Mesmo, é isso. Mas eu acho que tem que ter esse espírito de querer questionar, saber, entender o que aconteceu, acho que faz parte, né? Com certeza, saber o porquê, quando, o que, que aconteceu ali no meio com certeza. Tem uma pergunta aqui do doutor Herbert, que está sempre em nossas lives, né, doutor Herbert? Ó, um beijo para você, aluno do nosso Nepuga. Vários comentários legais aqui, é o pessoal tá amando a live, amando mesmo, né? Tem até aluno nosso de Portugal assistindo a live, né? Entrou gente de, de, do Paraguai, né? E tem gente, tudo quanto é lugar. E o doutor Herbert Gregório tá perguntando, tem uma dúvida, ele é dentista, ele fez biomedicina e está terminando a pós-biomedicina estética, acredita? Olha Enquanto muitos é biomédicos para fazer o <risos> ele dá odontologia e veio fazer biomedicina. Muito ele bacana. É essa. isso aí, né, doutor <risos> Herbert? Bom, ele está perguntando como o profissional pode se defender. É... Cadê? Sumiu. Se defender perante a questão de divergências entre os procedimentos versus a cobertura de plano de saúde, convênios odontológicos, que influenciam. O tratamento? É, em relação aos convênios odontológicos é, o, o paciente com convênio Ele tem um contrato Não é com você, é com o um convênio né? Você presta serviço com, para o convênio E aí é a mesma questão Você não tem um contrato direto com o paciente Só que em relação aos termos de consentimento Todo aquele cuidado você precisa ter do mesmo jeito Tá? O contrato você não vai ter com o paciente Você vai ter com o convênio Você é prestador de serviço do convênio Mas os termos, foto, tudo isso É a mesma coisa de como se fosse um paciente particular tá? Precisa. Ter é, e agora cuidado. eu acho que uma coisa muito importante É para quem tem convênio odontológico Está atendendo, por exemplo, um, fazer um tratamento odontológico No paciente pelo convênio Aí o paciente resolve fazer uma harmonização orofacial isso o convênio não cobre. Aí esse contrato da imunização orofacial tem que ser particular, sim. separado sim. do convênio. Então é, você é. fala, ah, não, mas esse paciente é de convênio, não precisa fazer contrato, só os é. documentos. Aí não. Como esse procedimento não está no rol de procedimento do convênio, aí sim ele necessita de um contrato, tá certo? É isso mesmo? Obviamente. É isso mesmo. Tudo que você for é, acertar com o paciente fora do rol dele, de cobertura, ele vira um paciente particular seu, então o contrato tem que ser feito. Só que quando é atendimento dos procedimentos que o convênio cobre, você não tem esse contrato com o paciente. O paciente tem o um contrato com o convênio e você é prestador de serviço do convênio. Só que os termos de consentimento, orientação, tudo isso é do mesmo jeito, você precisa dar para o seu paciente. É isso mesmo, tá super certo. aí tem outra pergunta aqui. E quando os resultados dos procedimentos não supre a expectativa do, do paciente? É, quando o resultado é não suprem que... aquela expectativa que ele deseja, que ele tanto queria, né? A expectativa é, é, é muito legal, né? O paciente geralmente de harmonização estética, ele já chega no consultório com a expectativa lá em cima, né? Porque ele viu no Instagram, ele viu na internet, ele viu em algum lugar um resultado maravilhoso E ele acha que o dele vai ficar igual é. né? Às vezes até propaganda do próprio dentista Ou do até, próprio profissional O é um dentista mas do profissional Viu lá uma propaganda, sabe? Uma boca que eu fiz e que é dele igual daquele jeito E às vezes não é E o paciente vai chegar com a foto por você, doutora Eu é. quero desse jeito, deixa o meu assim e aí, a relação da expectativa, precisa ter uma conversa com o paciente. Você nunca vai dar para ele, é... você, você vai, nunca vai dar garantia de resultado para o paciente. Você sempre vai garantir o meio. Você garante para o seu paciente que você vai usar a técnica específica, a melhor técnica que existe, o material de boa qualidade. Garantia de meio você dá para o seu paciente, mas garantia de resultado não. Então, você tem que explicar para ele... Que é, o resultado individual, é individual, não, não se baseie em outros, em outros é. casos, outros pacientes. Resultado individual, pode ser que o seu precise mais do que aquele paciente. Então, tem uma conversa sobre expectativa. Né? Fala que sempre você vai melhorar o caso em relação ao estado atual que ele chega em é, seu Tem que ser bem sincero com o paciente. Gente, Exato. ó, Diogo... converse com ele. O doutor Diogo não voltou, ele tá com a internet bem ruim, que ele tá lá em São Paulo hoje. Tá igual eu aquele dia, semana retrasada aqui, né? Não consegui participar, mas olha, acompanha a gente aqui, doutor Diogo, pra gente poder explicar que você tá aqui com a gente, hein? Quero ver. É, mas é isso, a gente não pode dar falsas expectativas para o paciente. Tem gente também que na hora de é, indicar o procedimento acaba, né? É, colocando muita expectativa no próprio paciente, vai ficar lindo, maravilhoso que você ficar, né? parecida com, com não paciente. sei quem, não sei que lá, e aí dá toda aquela. E aí o paciente fica naquela. Aí quando acaba, vem a frustração, né? Poxa, não fiquei. Por quê? Isso Porque é você garantiu pra ele que ia ficar daquele é. jeito. Então não garante. Eu sou bem realista tanto que o pessoal fala assim, vai doer. Eu falo vai, vai doer um pouquinho. Assim. <risos> nossa, eu falar que não vai doer. Eu falo mas vai doer, eu o que vai doer. Ser porque assim, biomédico não usa bloqueio, farmacêutico não usa bloqueio, enfermeiro não usa bloqueio. Não tô falando se eu acho bom ou ruim, ou se eu gosto ou não gosto de falar. Estou que não pode usar porque pela nossa nossas resoluções não pode usar e ponto, né? Tudo bem. Então eu não faço com bloqueio nada. Então dói uma boca, dói. Aí uhum. eu, oh, você sabe que eu falo, o paciente fica com tanto medo, mas ninguém sai da minha cadeira E Todo depois que faz. eu faço eu vou primeira agulhadinha, primeira picadinha, segunda picadinha O pessoal fala assim, nossa, mas nem doeu tanto, eu esperava mais Então ainda bem, porque a gente trabalha com aquela expectativa, né? E aí o pessoal nossa. fica tão assim, ansioso é é E aí, nossa, nem doeu muito, então é, tem disso isso, exatamente. Bom, mas tem muitas perguntas ainda, né? Mas já temos aqui nosso tempo de live. Não sei como que você tá, né? Yasmin. Hoje foi só uma, uma conversa produção. aqui. <risos> tem alguma pergunta que você achou interessante aí que você não respondeu e que você gostaria de responder? Hum, deixa eu ver aqui o okay. que o doutor me A gente passou. já falou sobre muitas coisas aqui hoje, hein? É, tem uma pergunta aqui sobre diferença de prontuário e termo de consentimento. Mas é, é, ah. é super importante... Mas eu falei um pouquinho disso, que o prontuário é um conjunto de documentos, né? E o termo de consentimento é um desses documentos. E uhum. eu passei também uma dica nos é, documentos que eu acho mais importante na harmonização para ter dentro de um prontuário. Então, é, é, contrato de prestação de serviço, termo de consentimento, fotos e termo de termo de termo de autorização e sessão na imagem, em termo de satisfação para o paciente. Esse oh. eu acho interessante você ter dentro de um prontuário para quem. Uma super dica. Outros. Então anotem aí, anotem aí o Exato. contrato, o termo de consentimento informado, que eu chamo de consentimento informado. Você chama de é, TCL <risos> termo de consentimento, consentimento livre aí. e esclarecido. Olha, eu deforei. Termo de imagem Termo de autorização e sessão de imagem Autorização e sessão de imagem Termo de satisfação Do paciente, é Do ótimo paciente. isso, tempo é, esses, isso claro, Anamnese, ter... ó A doutora Goretti colocou aqui, ó Não vão esquecer da anamnese Que na a gente é anamnese geral, né? A anamnese Sim. social, anamnese Muito obrigada, doutora Goretti, para nos lembrar Se você alguma coisa, coloca aí, né? Exato, então acho que o conjunto de todos esses documentos Você consegue montar um ótimo prontuário É, isso aí E o registro de todo o retorno que o paciente vem Registra no teu prontuário Data hoje dia, hoje é dia 15, né? Acho que foi dia 15 De junho de 2022 o paciente retornou Aquela Assim, assim, a assim As fotos, né? Também. Exato, fotos O doutor perguntou alguma coisa aqui Qual Registro maior... uhum. que você hoje é... Qual é o maior erro que você vê hoje por parte dos profissionais? É, o que eu mais vejo, na verdade Eu mais vejo o pessoal extrapolando os limites Fazendo coisa que não pode né? Coisa que não deveria ser feita Consequentemente, vem os erros Né? Porque todos os procedimentos que o especialista é. faz Ele é super preparado para fazer aquilo, né? Só que quando ele decide fazer um procedimento Que não está muito bem descrito Que não sabe muito bem a técnica Aí que vem o erro É o que eu mais vejo Fazendo procedimentos que ainda não tem base científica Que, dece... que decide é... Vou testar alguma Inventar, coisa Inventar, né? Exato, é aí mais que tem os erros É, por isso tem que usar sempre, um, eu falo, um método seguro Produtos que tenham um registro tem tenham nota fiscal Exato. de fornecedores de procedência o mercado negro tá, tá terrível, Demais. a venda de toxina, preenchedores e tudo mais Não façam isso, eu falo que é o barato que sai caro e estar preparado para fazer o que está se propondo a fazer. Não está se sentindo seguro, não faça. Encaminha. Encaminha, vai aprender mais, vai fazer com um colega, acompanha um colega, outro, né? Faz, terminou a pós mesmo assim, ainda não está seguro, porque às vezes uma, duas, três aulas não é o suficiente, você tem que fazer mais coisas. Quantos que eu fiz para eu poder ficar segura? Então é assim. Então. Sinta-se primeiro seguro para depois você fazer. Não dê um passo, marca a perna, né? É um ditado antigo e verdadeiro. Exato. Para que você não tenha uma decepção, né? E se fica amedrontado depois com a, prof... com a própria profissão, né? Porque tem gente que não está tá... Não preparada nem psicologicamente. Qualquer intercorrência já fica tão desesperado que desiste da área. Não faz nunca mais. É, né? não, você nunca mais vai fazer isso, meu Deus. E não é assim. Então, o preparo tem que ser psicológico também. Você tem que estar preparado sim, sim. psicologicamente, amadurecido, para você poder ter né, segurança do que está fazendo. Segurança e ir para fazer o procedimento. E resolver se der alguma, alguma intercorrência, alguma complicação. Que pode acontecer, na é verdade. Não acontece com quem não faz, né? Justamente sim. isso. Não Exato. acontece com quem não faz. Não é então, é isso. Vamos ficar por aqui hoje. Mais alguma coisa, Mariana? Não, a próxima é dia 22. Vão estar tá você de novo, doutora Ana, com todo mundo aqui no Instagram, doutor Diogo e aí a doutora Tamira Branco, que vai falar sobre lentes de contato. Olha, vamos lá, Também. quero saber. Muito obrigada pela presença de todos. Ó, um beijo no coração de todos, muito obrigada. Yasmin, doutora Yasmin, muito Eu obrigada agradeço. Doutor Diogo que está com a gente aqui tá Mariana, bem. todos os presentes é. que já saíram, né? Muito é. obrigada mesmo E com certeza a gente vai voltar para responder muito mais dúvidas de vocês Quando a gente colocar a caixinha de pergunta, vão lá e, e coloquem lá as dúvidas de vocês Porque a gente vai trazer para as lives Todo Sim. dia, todo dia a gente vai colocar várias é, caixinhas de perguntas bastante aqui para vocês. É, muito obrigada, Tiago. Um beijo para você, Juliana, que estava aí presente, doutor Herbert, Samira Branco. Você é a próxima, hein? Não é? Ela, semana que vem? Sim. Muito bom, muito bom. Isso aí, gente, ó, um grande beijo, Lília. Muito, muito obrigada por todos, tá? Yasmin, Sim. quiser falar, pode falar, tá? Porque eu falo muito, hein? Só agradecer. Um prazer aqui conversar com vocês sobre esse tema, importantíssimo Eu acho que a gente precisa espalhar mesmo a questão legal, questão ética O que fazer, porque tem um pessoal realmente extrapolando Então acho que toda a informação é válida, né? Um tema super importante, qualquer dúvida também entra em contato A gente responde, faz vídeo, o que precisar estamos Muito aqui, legal, né? quero deixar um beijo também para a doutora Goretz Que estava aqui presente, para a Márcia a Josi e muitas outras pessoas que estão aqui, gente. Todo mundo, se eu ficar lento aqui, a gente vai terminar só amanhã, tá? Então, ó, um beijo para todos vocês. Muito obrigada, Yasmin, mais uma vez. E a gente vai se falar várias outras vezes, com, com certeza. certeza tá? Tchau, Mariana. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.